Cezinha, você não vai pular a imagem do, do, do, do Elrond se despedindo, não, pelo amor de Deus. A, a, a, Até porque não eu, não. Isso, é é doido, o César cara. fala isso todo vídeo. Essa, essa é a melhor, a melhor parte boa. do episódio aí pra mim, cara. Adeus! Não, não, não. Com nós não é adeus, não. Nós é... <risos> é Namari, <risos> rapaz. É. Né? E explica aí pro pessoal. Namari, cara, é um dos dos elementos principais do desenvolvimento do Quenya enquanto linguagem né explicar quando eu, eu de vez em quando falo nos meus vídeos assim Tolkien ele criou x linguagens x idiomas e desenvolveu Y idiomas ou seja uma coisa é você criar jogar ali umas palavras soltas outra coisa é desenvolver e um uma das coisas que se faz para desenvolver um idioma é justamente criar textos porque quando você cria textos, canções, poemas, etc., você diz também a forma daquele idioma pensar. E Namari, que é esse, esse, essa poesia barra canção, né? Criada por Tolkien, foi feita para que as pessoas entendessem como que o Quenya funciona, ou seja, é um dos bastiões do desenvolvimento dessa linguagem. É, busquem aí num tal de é, é Tolkien Talk, eu acho, você busca assim... <risos> Tolkien Talk, na Mara que você vai ver, inclusive, o próprio Tolkien é, recitando esse poema de, in, no original, né? não no traduzido, no original, mas também muito fácil achar esse poema traduzido. Se vocês quiserem falar, acho muito legal aí para a audiência de vocês. Eu é, acho então... até que o PH podia gravar um TT sobre as línguas elfos, porque o que ele falou agora tem tudo a ver com o que o próprio Tolkien dizia, né? O Sim. Tolkien, por exemplo, ele dizia que, assim, que uma língua, para ela sobreviver, ela tem que ter história por trás dela por isso que tem tudo a ver Tolkien com, com a língua inventada, com a mitologia que ele criou, com o simbolismo cristão, porque ele ele ele dá o exemplo por, é, do do esperanto, porque o esperanto é uma língua morta, porque ele foi, é uma língua artificial que foi criada, mas não tem história por trás dela, né? Ninguém ninguém precisou dela para é, é, ter relações internacionais, para criar suas leis, nada. Então ela é uma língua morta. Então quando ele cria suas línguas, o quenya, o Sindarin e as outras ele sabia que ele tinha que criar histórias para colocar essas línguas para elas poderem ter vida. Tanto é que até hoje as pessoas pegam as línguas do Tolkien, fazem músicas, fazem outros poemas, fazem histórias e tal. O pessoal estuda aquilo ali. porque Porque as línguas dele são vivas, porque elas são vivas dentro das histórias dele. Então essa é a beleza do Tolkien. Ele pega línguas inventadas, coloca histórias e aí fica o um negócio vivo, né? Não fica uma coisa morta como foi o um Esperanto, por exemplo. Então o PH matou a pau aí, viu? Eu, eu, eu e Namari, o Namari, a gente tem não só a, a canção que a Galadriel canta, né, quando a Sociedade do Anel está deixando o La Flore, mas o Lamento ninguém... de O Lamento de Galadriel. Isso, exatamente. Isso. E, e tem um outro livro que ele tá até falta no mercado há muitos anos, né, mas quem sabe a gente consegue trazer para o Brasil, que chama The Road Goes Ever Wrong que é um livro que ele teve, na primeira versão ele tinha oito músicas, depois ele aumentou ele foi para dez. A gente tem resenha aqui no canal também das duas versões, da primeira e da segunda edição. E ali o Tolkien, quando um músico, o Donald Swan, falou, olha, eu vou musicar as suas é, músicas do Hobbit, dos Srs. Anéis e também os poemas, o Tolkien pegou a Namaria e outros trechos élficos e traduziu. Então a maior parte do élfico que nós temos hoje, além de vir desses... É, desses conteúdos que o Christopher Tolkien entregou para pessoas como Carl F. Hostetter, o editor da Natureza da Terra-média, né, para fazer esses periódicos linguísticos, mas antes disso, no The Road Goes Ever On, nós tínhamos a tradução do português. Aí, ó, deixa eu colocar aqui em tela inteira, então, peraí. É, coloca ele, ele gigantão. Que aqui, esse, esse daí é coisa fina, esse aqui é filé do filé, meu. Peraí. Não está nem aberto, né? Tá, eu porque vi. eu já comprei o cara, já tinha colocado uma capinha ah, de plástico tá, lá. Os ingleses têm ah, essa bandida de colocar. Ó, esse daí é monstruoso. Ó, o, que, que... o que tá aí é a canção, né? O que tá na é, capa? É. é. Ó, the, the front jacket shows the Tangwar text of song number 5, na Maria. É o na Maria que tá na capa. Exato. Bom, esse, esse daí é o creme de la creme, essa versão. E foi daí que a maior parte dos linguistas tiraram. Por quê? Como a gente não tinha necessariamente um, um grande glossário, deixa eu tentar colocar o Sérgio aqui e a gente do lado. Hum, não consigo. Oh, caramba. Uhum. Não deu. Mas, enfim, esse livro é super raro. Eu não tenho, Inesita não tem, só o Sérgio mesmo. E aí, o que acontece? A Mireia com... tem, mas é outra versão. A Mireia tem, eu acho que a segunda edição. Essa aqui é a, a terceira. Essa é um extrazinho. Né? Esse é o... Essa é a versão de 93, acho que é canadense esse livro aí. Só saiu no Canadá. Ô, ô Rapper Collis, por favor, hein? Já, é, já aí teve colecionador, poxa, é o momento dos colecionadores agora, Rapper. Eu já tô dando uma de onde neles aí. Deixa eu colocar aqui no sol. Muito legal. Ó, que legal, tá vendo? Você tem de Muito um lado. Tinha... O Tengor e do outro você tem a tradução e alguns comentários. É justamente isso que a maior parte dos linguistas usaram pra... E tem as inflexões ali também. Pá, lá a pau, cara. É. Você é bonito assim. pra caramba. Caraca, vai haver um roubo na casa do Sérgio ali, vai ver. <risos> Ainda bem que eu tô em São Luís, não tô em Fortaleza. Não, mas o seu o caminho, viu, chefe? É. Cara, e, e eu posso é, é, exagerar um pouco, porque pra mim, realmente, é a coisa mais linda do episódio. É... Primeiro, mostra que sabem onde eles estão pisando. Tem uns errinhos ali, colar, sim, mas eles sabem o que estão pisando. E Tem eu, alguém ele, lá colocando ele, questões importantes. Mas, e eles sabem onde eles estão errando, eles sabem que estão errando. Isso que é interessante. Lá na, na reunião que a gente teve com eles, em maio, eles falaram assim, quando perguntaram a questão do, de existir dois duros ao mesmo tempo, todo mundo sabe que é impossível. Ele uhum. falou assim, é, mas a gente não pode agradar a todos, né? A gente tem que fazer algumas concessões. E veio eles... a piada aqui. É, entendeu? Então eles sabem onde eles estão errando, mas aí eles sacrificam algumas coisas né, para contar a história que eles querem. Sim, e, e esse poema, só para terminar, né, lembrando para quem não está com o um episódio muito fresco na cabeça, e eu sei que tem gente que não assistiu e está aqui, porque isso hum. é, acontece bastante, para assistir com mais atenção depois, é, o adeus do elfo não é um adeus, porque o elfo tem muito tempo de vida, vamos sempre lembrar dessa dessa questão. O elfo tem muito tempo de vida, então ele não tem por que dar tchau ou adeus. No mínimo, é, é um até logo, porque, cara, a, a vida dá muitas voltas. Então, se nós, que somos super finitos, nos encontramos diversas vezes, imagina o elfo, né? E é. aí eu vou recitar o finalzinho da canção em português, obviamente, tá? Que ela diz assim, que eu acho muito bonito. É, Quem agora há de encher-me a taça outra vez? Pois agora a inflamadora, Varda, a rainha das estrelas, do monte sempre branco, ergueu suas mãos como nuvens, e todos os caminhos mergulharam fundo nas trevas. E de uma terra cinzenta, a escuridão se deita sobre as ondas espumantes entre nós. E a névoa cobre as joias de Calássiria para sempre. Agora perdida, perdida para aqueles do leste, está Valimar. Adeus! Talvez hajas de encontrar Valimar, talvez tu mesmo hajas de encontrá-la. Adeus, e adeus é Namari, né? Na Mar. Isso é muito bonito, porque a vida é toda arrepiada também. Porque a vida é Valimar, é em Valinor, né? Só para é, explicar. O adeus do elfo, na real, é um vai encontrar Valinor. Ou seja, uhum. permaneça sempre com Valinor no seu coração. E vai lá dar uma encontrada, por mais que você não faça a travessia do Alemar. Ou seja, quem é que vai encher o copo? O copo, nesse caso, é a vida. E a vida do Elfo ele precisa sempre de ter objetivos, porque não tem adeus. Tem um até logo na Mari, né? Muito bonito, cara! Para com isso! Bicho. Rapaz, o, o homem tá afiado, né? Ele chegou aqui, ele já tinha passado o fio, o fio na espada pra chegar afiado. Hoje o bicho vem inspirado, viu? Tu é doido, macho, Eu tô toda arrepiado aqui, é Muito bonito essa parte, cara. É, bonito demais, cara. O, o Tolkien tinha isso. Ele entendia que a mitologia era passada por poema, por música, por relato oral, por escrito, por, né, por mitos. E era todo esse mix. É, quando a Galadriel fala aí também, ela fala porque é a primeira vez que ela se sente liberta. Até antes dela, dela é, ter sustentado, né? Com a, objetivo. Com objetivo com objetivo, ela se sente objetivada, eu, eu não te corrijo, mas te adiciono. Exato, concordo. E, bom, e, é uma palavra super importante, é, uma, é um poema, uma música importante pra caramba também, e exatamente o que é isso, e você falou 50% da palavra, você falou síria você usa o K de novo, cala calaciria". <risos> Calaciria, vou Por, vou aprender. Porque cala, luz. Por isso que os Calakendis são os elfos da luz. E Kyria, passagem, fresta, ah. passagem da luz. Então, quando eles estão vendo a luz, são as montanhas e você tem uma, um, um estreito ali. aquele é a é da onde a luz jorra para a a ilha. Né? Perguntaram de novo aí da, da Inesita. Então, a Inesita está de, tá de folga, está cansadinha. Então, todo mundo deixa o like e um coraçãozinho para ela. aí Ela se sentirá abraçada lá na casa dela. Ó, oh, o pessoal mandando os um coraçãozinho que bonito, eu gostei. Só para arrematar o Namária, então vamos, é, vamos arrematar aqui, que a palavra Namária significa adeus em Quênia, mas a palavra pode ser analisada como na, com mais Mária, e aí com certeza o Augusto vai trazer no TT Language, né, na outra semana, é sendo uma bênção e significando literalmente, fique bem. Literalmente, é. né, a gente tá falando literalmente, mas o significado é o que o PH falou ainda. Né? Muito massa, né, cara? Mas... Ah, muito...